Às vezes, no esporte ou na vida, a diferença sobre uma atitude diante de situações bastante parecidas está simplesmente no resultado final. Há pouco mais de 21 anos, em 30 de julho de 2000, Rubens Barrichello largou no GP da Alemanha em 18º, fez recuperação notável ao longo da prova em Hockenheim e estava em primeiro lugar quando a chuva apertou. Em decisão corajosa, decidiu ficar na pista com pneus slicks, mesmo contrariando uma determinação da Ferrari. Rubens conquistou, naquele domingo, a sua primeira vitória na Fórmula 1. Em 26 de setembro de 2021, Lando Norris largou na pole position pela primeira vez na carreira, fez uma prova memorável no GP da Rússia, liderou por 30 voltas e quando a chuva chegou a Sochi, arriscou e seguiu na pista com pneus slicks. Só que o temporal aumentou e beneficiou quem parou nos boxes para colocar pneus intermediários. Norris só fez a parada com duas voltas para o fim e terminou em sétimo lugar. Ao fim da corrida, o prodígio britânico de 21 anos não escondeu a tristeza entre as lágrimas que inevitavelmente banharam seu rosto. Ross Brown era diretor da Ferrari quando estava no wall no momento em que Barrichello insistiu em encarar a pista traiçoeira com pneus slicks. No último domingo, como diretor esportivo da Fórmula 1, o engenheiro viu um pouco mais de longe todo o drama de Lando Norris e não escondeu a tristeza pelo revés do compatriota, que ficou muito, muito perto da sua primeira vitória na Fórmula 1. Todos nós sentimos sua dor quando ele escorregou para fora da pista. Foi uma tragédia. Já estive nessa situação, quando você precisa tomar uma grande decisão estratégica. Ganhei corridas por ficar, perdi corridas por ficar. Um bom exemplo foi quando Rubens Barrichello venceu o GP da Alemanha de 2000 pela Ferrari. Insistimos para que ele viesse e ele disse, de jeito nenhum. Ele resistiu e venceu a corrida. Para o agora diretor da Fórmula 1, são cenários muito difíceis de tomar a melhor decisão. Em Sote, foi especialmente complicado porque apenas metade da pista estava molhada. Mesmo com o radar, ninguém tem certeza do quão molhado vai estar. E se você está liderando uma corrida, você não quer abrir mão. Quando você está na frente, o cara que está em segundo tem uma decisão muito mais fácil de tomar. Não tem nada a perder. A McLaren dividiu com Norris a responsabilidade pelo pit stop tardio que culminou com a sétima colocação no GP da Rússia. Na visão de Andrea Seidel, a equipe também poderia ter divergido do piloto por conta das informações que tinha no wall. Ele sabe que isso é parte do jogo, parte do aprendizado também, mas não só do lado dele, da equipe também, pois acho que existe uma chance de passar por cima dele do lado do pitwall com as informações que estávamos recebendo. Mas, no fim, tomamos juntos esta decisão de não parar. Na visão de Brown, a inexperiência pesou para Norris quando teve de definir o momento de fazer a parada nas voltas finais da corrida. Vimos isso no ano passado na Turquia, onde as condições eram complicadas. A experiência contou, e o mesmo aconteceu na Rússia. Gente como Lewis e Max chegaram e conquistaram os primeiros lugares. E a inexperiência de Lando ficou um pouco refletida. Mas ele vai tomar uma decisão melhor da próxima vez que estiver nesse cenário. Seidel também comparou a situação especialmente com a de Lewis Hamilton, que acabou com a vitória para tentar minimizar a dor de Norris. Acho que do lado de Lewis, nós ouvimos discussões e era mais ou menos a mesma coisa acontecendo. E ele teve a chance de esperar o que estávamos fazendo e fazer o contrário, pois ele estava na segunda posição naquele momento e nós não tivemos esta oportunidade. Da mesma forma que Barrichello ignorou os apelos da Ferrari para fazer seu pit stop quando a pista molhava em Hockenheim naquela corrida na Alemanha, Norris também ignorou os chamados da McLaren para fazer sua parada no último domingo. Ross Brown disse que tal cenário faz parte e que não há culpados. Você poderia perguntar, sua equipe, a McLaren, deveria ter assumido uma liderança e insistido para que ele fizesse o pit stop quando ele disse que não queria? Um piloto não está numa bolha. Ele não vê o que está acontecendo. Nesse caso, diria que é 60-40 para a equipe que toma a decisão, mas é muito difícil porque você não quer abrir mão da liderança da corrida. Eles têm a minha simpatia, mas esse é o tipo de drama que torna a Fórmula 1 tão fantástica." Uma coisa é certa. Norris ganhou muitos pontos com todos. O dirigente da McLaren ficou muito satisfeito com seu fim de semana. Com exceção das últimas duas, três voltas, o que vimos da equipe, de novo junto com ele, quando ele conquistou a pole e também na corrida, é impressionante para o terceiro ano dele na Fórmula 1 É importante ver todas as coisas positivas do lado dele e voltarmos mais fortes na Turquia. Ross Brown aplaudiu a evolução do piloto inglês. Ouvi-lo no rádio enquanto a equipe falava com ele sua compostura foi impressionante. Ele deu um salto nesses últimos anos.